galera beleza de nada tá com vocês com mais um vídeo estamos aqui é o seguinte eu vou falar a respeito da, da, da polêmica e o feedback que eu tive no vídeo do, do trailer de GTA 6 e você pode ver que tem um, um vídeo bem lindo do, do GTA 5 no fundo que gráficos estão maravilhosos você percebe que eu tô de máscara mano galera isso aqui é uma máscara caseira tá Olha só, ela tá toda de florzinha e tal, as meninas vão gostar. <risos> Seguinte, galera, eu vou deixar um contato aqui na descrição e na tela aqui também, um WhatsApp. É... Essa máscara aqui foi customizada, ela foi feita pela minha mãe. A minha mãe ela é costureira e ela tá parada por conta da situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo e a pandemia do coronavírus. E eu venho acompanhando aí a, as entrevistas, as lives aí do ministro da saúde. E ele fala das as pessoas é, adquirirem máscaras. não consegui comprar, comprar de alguém que fez ou faz em casa, etc, etc. Minha mãe tá fazendo essas máscaras. Ela tá fazendo vários modelos, ó. Tem, não sei se vocês estão vendo, o preto. Tem essa daqui que é mais parecida com o pessoal que usa da, da saúde, é, tem branca também, várias cores, mas isso aqui é o que menos importa o que importa é você se proteger, se resguardar, usar álcool e a máscara, segundo o que o pessoal tem falado, vai ser um item praticamente obrigatório para todo mundo se não comprar, faz, se não fazer, compra de alguém que está fazendo então se você se interessar em adquirir uma máscara dessa é só você entrar em contato com esse contato que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e na tela, que é da minha mãe. Então, se você mora fora, ou eu sou de São José do Rio Preto, São Paulo, entre em contato lá. É lógico que você mora fora, não tem como se adquirir uma máscara só, até porque tem frete. Sei lá, fala com a sua mãe, com seu pai, com o seu primo, com o seu tio, com a sua família inteira, se junta E se no caso você quiser adquirir, compra lá, não sei, 5, 10, 20, não sei, é uma máscara de pano, é, depois de você usar, você lava ela, você tem que lavar ela, não pode ficar dividindo com pessoas, é, ah, minha mãe vai sair, toma aqui a minha máscara, não, é, você lava depois de usar, acho que a recomendação é 4 ou 2 horas, no máximo, você tem que lavar, então, se você quiser adquirir a sua máscara, Vai aqui na descrição, chama por esse contato. Não, não chama-se para encher o saco, <risos> galera? Por favor. Ah, ah, é uma parada séria e chama lá se você quiser adquirir. De ah, nada, não tô encontrando a minha cidade e tal. Você pode adquirir é, direto com a minha mãe. Certo? Seguinte, eu vou tirar aqui, ó. Ah, eu não, não mostrei, mas essa máscara, ela tem um ela é ela tem um, um elástico tá então ela a, a, se ajusta é, de acordo com, o, a, com você se você é um cara grande pequeno etc mas enfim tirei minha máscara aqui Vocês estão vendo aí um, um, um, um clipe um vídeo inclusive tá até sem som não sei porquê eu acho que deve ter sei lá algum problema de, de de áudio aí com o YouTube ou o cara colocou assim mesmo eu sempre trago esses vídeos aqui no canal Mostrando um GTA V com um gráfico absurdo, certo? Que é um gráfico que, obviamente, é acima do que ele é hoje. É, com mods, placas e etc. No dia 1 de abril, eu fiz isso no ano passado. E eu falei, vou fazer. Eu pensei, não, não vou fazer. Aí depois eu falei assim, não, vou fazer. É uma coisa que eu sempre faço. Sempre, no dia 1 de abril, eu busco na internet um trailer bem produzido pessoal que gosta de fazer essas montagens e eu coloquei lá saiu agora trailer do GTA 5 dia primeiro de abril a galera mano não sei se a galera já já entra já ligada que é, é é trollagem porque vocês sabem que sequer houve um, uma, uma a Rockstar se pronunciar né, a gente tá vendo jogos sendo cancelado né por conta dessa da, dessa pandemia a gente não sabe ainda quando que o GTA 6 vai ser lançado a gente sabe que ele vai ser lançado isso é óbvio mas por conta dessa pandemia a gente não sabe se vai ser adiado daqui dois anos e a Rockstar não tá nem aí ela dia mesmo o GTA 5 aí fatura muita grana muita grana mesmo mano você não tem noção às vezes você que tá aqui no Brasil vê a galera ali jogando Fortnite o COD mas lá fora, mano, tem muita gente que joga ainda o GTA V. Você tem que ter noção. Eu entrei o GTA V no PlayStation 3, tinha muita gente jogando. Então, um dia vai sair, mas a Rockstar ainda fatura muito. Caraca, essa imagem tá linda, irmão. <risos> a Rockstar fatura muito ainda com o GTA V. Então, ela acredito que ela não tá nem preocupada em anunciar. Mas, como eu falei, o vídeo teve um feedback muito grande. A última vez que eu vi, ele tava com cento... E noventa mil visualizações, 10 mil likes e tinha 2.400 mil e Tem aquela galera que fica brava, né, mano? Porque, é, é, assim como eu e muitos, querem o um anúncio do GTA VI. Mas, na internet, velho, eu até comentei no vídeo. Até, eu já falei no início que era trollagem. No vídeo do, do ano retrasado, do ano passado... Eu não, eu, eu, eu, eu fiz tipo assim, ó oh, galera, vamos assistir aqui e tal E depois eu falei que era 1 é, de abril e tal, e era uma pegadinha Mas nesse vídeo eu já falei, ó oh, galera, seguinte, é pegadinha, 1 de abril E não precisa de 1 de abril dessa data pra meio que trollar, galera Porque se você olhar, galera, pesquisa aí, trailer oficial de GTA 6 no YouTube Mano, os vídeos... Eles são... As visualizações são gigantescas, cara Esse vídeo que eu assisti no dia 1 de abril Ele tinha 2 milhões de visualizações Ele foi postado, se eu não me engano No final do ano passado Mas tem um que é um teaserzinho bem curtinho Que tem 35 milhões de visualizações Então, é uma coisa que... Eu não sei, a galera acho que recomenda pra ela lá E ela vai e clica só pra ver como é que é Às vezes não vai, não, meu Deus, saiu e etc... Eu penso assim também, eu acho que o pessoal que clicou foi mais por, por esse motivo. Ah, vamos ver isso aqui, não acredito muito que saiu, não. Vamos ver o que o Dinado tá mostrando aí. E o feedback foi altíssimo, altíssimo mesmo. Eu nem lembro como é que foi. Deu bastante visualização o, o primeiro que eu fiz, do primeiro de abril. Mas esse deu bastante. Meu canal ultimamente não tá assim, uma, uma, umas visualizações altas e tal. Eu tô até meio sem saber o que postar, é, porque você vê que alguns vídeos a galera não quer ver, outros a galera quer assistir, então eu tô meio assim perdido, tentando me encontrar, mas esse vídeo teve um feedback muito alto, até porque a tag GTA 6 é algo é muito forte, muito forte mesmo, e comenta aqui galera, você Depois eu vou dar uma olhada nos comentários. É, você veio achando que era mesmo. Você achou, não, isso já é uma trollagem, etc. Mas vamos ver o que, que é. Vamos ver o que o Dinah está mostrando. E o trailer tava bem legal. Parece que o Marlon até postou um. e um fã um, um fez. Eu não quis pegar o mesmo vídeo para não ter problema. Mas o um vídeo é bem legal. E como eu sempre faço aqui. GTA 6 quando lançar terá esses gráficos. Olha os gráficos. Vou até diminuir a tela aqui. Eu coloquei a tela... Maior, galera Porque... Pra me falar da máscara no início Mas os gráficos, cara Que esse cara consegue colocar É absurdamente sensacional, cara É, é muito louco Eu queria, tipo, fazer uma série pela lá, numa no, no, live Jogando o GTA Com esses gráficos, tá ligado? Tipo, jogando, jogando a campanha mesmo, assim Eu acho que seria bem interessante o problema é que você tem que instalar muito mod. É mod de 4K com água, mod de 4K de ambiente, mod de 4K... É... Aí eu tenho que colocar o Redux. é uma porrada de mod que o cara usa. Sem falar que o PC do cara é monstro, pelo que ele coloca na descrição ali. O PC dele é bem forte. E... Cara, eu só, só digo uma coisa... Eu peço desculpa pra quem fica, ficou bravo, ficou chateado, ficou triste. Ah, Eu também queria muito que GTA 6 fosse anunciado, que tivesse um trailer. Porque vai renovar, vai aparecer muitos canais. Os canais que estão cabisbaixo, vão se reerguer. Porque é um jogo que mexe com muita gente, hein, cara? Mexe com muita gente. Eu sou mega, hiper fã de GTA, da saga Jogo desde o 3, coloquei 2, eu falei, tem 2, jogo desde do, do, do 3, joguei o 3, joguei o 3, joguei o Vice City, joguei o Sandreas. o 4 só joguei as DLCs, por equipe que parece eu só joguei as DLCs, parece, joguei as DLCs porque eu, a época que lançou o 4 eu tava numa fase ali meio que desligada de games, eu pensava em comprar um videogame na época, depois só um pouquinho mais pra frente que comecei. Eu recomprei os consoles, que acho que foi. A geração foi a do PlayStation 3. Eu comprei o um Xbox 360. Aí eu joguei as DLCs, que foi aquela do, do, do Tony. Olha, é assim, mano. Eu joguei as DLCs e. É... O 4 eu não joguei. Um dia, eu sei lá, eu jogo. queria ter jogado no PlayStation 4 para platinar. Mas parece que a platina dele é meio chata e tem um online também que parece que não funciona mais. Mas já eu joguei o GTA V e platinei o GTA V, joguei para caramba, logo faço um monte de vídeo. Vocês gostaram dessa imagem? Caraca, imagem sensacional. Mais uma vez, galera, se quiser adquirir uma máscara que é que virou um item raro, raríssimo, vou até colocar aqui para finalizar o vídeo. Ó, você bota o elástico aqui, ó. Que ela se adapta ao, ao seu ao seu, seu rosto aqui, ó. Então é só entrar em contato aí com o WhatsApp que eu deixei disponível. Beleza? Vou ficando por aqui. Se gostou, clicando gostei, compartilhe. Desculpa se você ficou tá bravo, mas todo mundo trola nessa, nessa data. E é isso aí. Próxima. Fui! Uh!